Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com outra coisa que inferniza a vida das pessoas quando vão trabalhar aí com padronização da base de dados no Excel, que é a questão de acentuação, certo, Juliana? Então, no vídeo da semana retrasada, nós mostramos como remover as duplicatas e colocar apenas os valores exclusivos. No vídeo de semana passada, nós mostramos como é que remove os espaços em branco. E agora nós estamos com esse câncer aqui, que é essa questão da acentuação que é foda pra caralho de tirar, beleza? Então se você ficou curioso, né, e quer resolver isso sem gambiarras de macro, fique à vontade para continuar o vídeo. Não se esqueça, se você é novo ou se você é velho e não tem vergonha na cara e não se inscreve no canal, fique à vontade para se inscrever. Se você não gosta de mim, pode dar o de joia, vai embora e não aparece mais aqui. Ou se você gosta de mim é e achou o vídeo foi uma bosta, dá de joia também, certo? Desjoia. Então é isso aí, pode tocar a vinheta. Tô esperando a vinheta. Bom, então vamos lá, meus queridos seguidores, seguimores, como a Dani Flores pediu para eu falar, meus queridos seguimores, o que que nós vamos fazer hoje? Esse exercício nós começamos ele há dois vídeos atrás e eu tô padronizando a base de dados. Então assim, se você colocar aqui, você vai ver que tem diferentes formas de escrever a mesma palavra em função do acento, então é por isso que você tá aqui nesse vídeo. E o problema é, como é que eu faço para padronizar a acentuação da minha base de dados a fim de poder conduzir as minhas análises? Nossa, falei bonito, hein? Como é que você eu faria isso, Juliana? para padronizar os acentos. Ótima resposta. Você pode utilizar o localizar e substituir para padronizar em termos de acentuação? Pode, lógico que pode. Você vai demorar um pouquinho. Por quê? Quantas possibilidades de acento nós temos na língua portuguesa? Muitas, né? Você pegar só o maldito do A, ele tem um monte de coisa que pode ir em cima dele. Outra coisa, você vai ter que padronizar daí para A minúsculo, A maiúsculo, se você tiver na sua base, você vai ter que... O A eu falei, mas os outros também, né? O E, o I, a mesma coisa. É, você vai ter que padronizar também também para a cedilha ou seja caracteres especiais você tem que fazer essa aplicação então dá para fazer por localizar e substituir dá só que vai levar um pouco mais de tempo. alguma outra sugestão contrata o estagiário e digita para localizar e substituir dá a palavra inteira também não dá Dá, mas se você fizer a palavra inteira, aí você vai multiplicar o seu trabalho pelo número de palavras que tem acento. Então você faria só com o A, por exemplo. Pega o A que tá com tio, substituir A pelo A sem tio. Então dá para fazer. Alguma outra forma? Algumas pessoas já me falaram, né? Aí ah, usa o preenchimento relâmpago. Um vídeo bem bacana, inclusive, que tem com o Benito Savastando aqui no canal. Infelizmente, eu nunca consegui usar. Mas se você conseguiu, maravilha. Por quê? Vamos tentar fazer aqui, né? O que, que o preenchimento relâmpago faz? Ele pega o mesmo conjunto de dados e padroniza o vou. Vou entrar em detalhes, porque isso é outro vídeo. Mas se eu tentar fazer aqui pelo preenchimento relâmpago, ó. Eu escrevi Ribeirão Preto aqui, vou tentar dar preenchimento relâmpago. Tá vendo que ele dá uma pequena cagada, ó. Piracicaba ele já juntou. Ah, São José do Rio Preto ele trocou aqui. Mesmo que eu tente corrigir, vamos lá, ó. Não vai, porque daí o Piracicaba vira Piracig. São Carlos não foi também, vamos tentar aqui. Ó. Não vai. Então, assim, você ficou curioso com o preenchimento relâmpago? Tem os vídeos lá, depois você vê. Então, pelo preenchimento relâmpago, também não funciona de forma eficiente. Pois bem, como é que a gente faz, então, isso, Ju? Uma maneira, você tem como criar uma fórmula dentro do Excel, né? Colocar ela dentro da memória e dar o batismo dela com o seu nome. Como isso é para aqueles loucos, né? De programação que fica com essas coisas, não é para o nosso mundo dos normal que quer resolver o um negocinho. Então, não tem condição. Então, o que nós vamos fazer? João Botão criou uma função que, na verdade, é uma baita de uma grande porque dentro do Excel, você tem a função, né, você tem, desculpa, a ferramenta localizar e substituir, que ela pega um determinado conjunto de texto e substitui por outro conjunto que você desejar. Isso a gente fez no vídeo passado, ele fica aqui o localizar e substituir que tem, tá? Pois bem, dentro do Excel, além da ferramenta localizar e selecionar e substituir, você tem a função substituir. Olha lá que legal. Então, o que a função substituir ela faz? Ela pega um determinado conjunto de texto... Né? Substitui-os texto antigo pelo um texto novo, certo? Então a mesma coisa que a ferramenta faz, só que em formato de é, função. Pois bem, o que, que eu pensei nisso daí? Se eu colocar todas as opções possíveis de espaço em caractere maiúsculo e minúsculo dentro de uma função substituir, que está encavalada dentro da outra, essa merda vai funcionar. Então, meus queridos, foi justamente isso que eu fiz, tá? Se você clicar aqui na célula C2, observe que eu encavalei um substituir em cima do outro, a fim de remover aí o respectivo caractere que está com o um caractere especial. Então assim, você vai fazer isso no dia a dia? Você vai replicar essa função toda vez que você precisar padronizar? Se você quiser, fique à vontade, o tempo é seu, a planilha é sua, a sua vida é sua, você faz o que você quiser. Agora você, ou então você pode contar com esta bela função que vai padronizar a sua base de dados. Beleza? Aonde que vai estar essa função? Você não precisa printar a tela e repetir. Juliana, dá para deixar na descrição do vídeo? Dá para deixar na descrição do vídeo. Então é só aplicar. Aí. Então o que que ele está fazendo? ele tem um substituir em cima do outro, só que no momento a fórmula está dando uma cagada, porque olha aqui, ó, ela está aplicando em cima de qual célula? Da C3, a C3, vamos aqui na tela ó. C3, ela está aqui embaixo, ou seja está aplicando em cima de porra nenhuma, basta você tirar essa C3 daqui ó. qual célula você quer padronizar, Juliana? A partir da B, B2, certo? Então a hora que eu der o um Enter aqui, olha que bacana ó. ele vai pegar o mesmo conjunto de dados que está aqui dentro e vai retirar os, os caracteres se você quiser, o negócio até ficar um pouco mais completo e você não precisar fazer o que eu fiz no vídeo anterior de tirar o, os espaços em branco, você pode colocar um arrumar aqui, abrir parênteses e fechar lá. Aí com a mesma função você tira os espaços em branco antes e depois e você faz toda a substituição. Fique à vontade, eu não vou fazer isso agora porque todo mundo toda vez o pessoal confunde. Eu vou arrastar essa bosta agora, Ju. Olha lá que maravilha, ó. São José do Rio Preto, Paraguaçu Paulista e São Carlos. Tá vendo que tudo veio padronizado agora? ai botão, mas tá tudo sem acento. Eu quero deixar tudo com acento. Bom... Aí você faz o fluxo inverso. Qual que é a minha sugestão? Usar com acento ou sem acento? Rapaz, a planilha é sua, você faz o que você quiser. Mas eu acho mais fácil não colocar o acento do que correr o risco de colocar e colocar em lugar errado. Você sabe que acento é uma bosta, né? A hora que você acha que é para um lugar, vai no outro, aí vem o cedilha. Isso quando o 2S não enche o saco de todo mundo, beleza? Então isso aí agora tá padronizado. O que, que você vai fazer? Você vai copiar e colar direto aqui? Não, porque se eu fizer isso, ó, vai dar pau igual a gente já mostrou no vídeo anterior. Então você basicamente tem que copiar, olha só, não puxou tudo, deixa eu puxar tudo, não puxou, aí beleza, agora puxou, você vai copiar isso daqui e vai colar apenas os valores aqui, certo Juzinho? Olha aí que maravilha, está padronizado. E o que que eu faço com a coluna C agora? Ela foi uma coluna simplesmente colocada para fazer um passo anterior. Se você quiser, basta simplesmente você vir aqui ó, e deletar ele, a sua base de dados ela está padronizada, beleza? Então, com esta pequena gambiarra que o titio botão criou para vocês, vocês podem poupar o seu tempo e padronizar aí a questão dos caracteres especiais na sua base de dados. Se eu colocar agora o remover duplicatas e aplicar essa base igual a gente fez em dois vídeos anteriores, olha lá, CTRL-C, vou colar aqui e vou dar um remover duplicatas. Ok. Olha lá que maravilha, você concorda comigo, Ju, que agora sim ele trouxe valores exclusivos? Então só tem uma forma de Ribeirão Preto, uma de Rio Claro, uma de Piracaba de São Carlos. Então, por exemplo, agora se você vir aqui, quero fazer um conte Cs, vou fazer rapidinho só para mostrar, tá? Ó, eu vou fazer um conte cês deste intervalo aqui, pegando esse critério, olha lá que maravilha, né? Ele vai contar quantos registros eu tenho para cada cidade. Se a sua base de dados, por exemplo, ela está despadronizada, você não vai conseguir fazer isso. Não é verdade, Ju? Por exemplo, ó, tá vendo esse ribeirão preto aqui, ó? Quanto tá dando ribeirão preto na minha tabelinha ali, Ju? Cinco. Vamos supor que eu não tivesse feito a padronização, vou justificar pro seu vídeo anterior esse aqui, ó. Vou dar um espacinho aqui, ó. Tá vendo? E vou dar um Enter. Olha o que acontece na minha análise ali. Visualmente tá mesma uma bosta, né? O problema é que pra análise isso faz total diferença. Na verdade é o grande saco, espaço e acento, beleza? Olha só o mousepad que eu ganhei. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, né? Uma estratégia extremamente simples, uma gambiarra, com certeza, mas que poupa um trabalhão no nosso dia a dia, tira a necessidade de entrar com o macro e, por enquanto, é a única forma mais eficiente que eu conheço de remover os assentos e os espaços, tá? Na questão do arrumar. Caso você tenha alguma sugestão, faz isso de outra forma, o e-mail da Juliana tá aí, fique à vontade. Se você quiser, eu posso passar o celular dela para que você mande mensagens directs no Instagram dela. Fique à vontade. Meu curso, nós vamos montar uma turma de Excel à distância, começando agora em março, não lembro a data. São quatro aulas de quatro horas, cada uma transmitido diretamente aqui dos estúdios do PSEG, beleza? Que é o nosso apoiador aqui no canal. Precisa do quê, meu bem? Não precisa ter algum conhecimento prévio. Se você acha que, né, que célula é aquele negócio lá da, das aulas de biologia, o curso não é pra você, meu amigo. Você precisa pelo menos já conhecer a interface, saber fazer uma soma, saber pintar as coisas aí. Aí você consegue acompanhar. Agora, se você abre o Excel igual eu abro o Axis, que eu não sei nem aonde eu clico, né? Então esse curso não é para você, infelizmente. Ok? É de 11 do 3 a 1 do 4, dia da mentira, acontecendo nas quartas-feiras das 19 até as 10 e 30, mais ou menos, 11 horas da noite, tá bom? Então um beijo nas crianças, na, nas meninas, nas crianças também, um chute nos meninos e até a próxima semana. Por favor, mandem temas que vocês querem que a gente trabalhe, porque está ficando cada dia mais foda trazer novidade para este canal, porque tudo tem na internet e aqui mesmo a gente já falou de um monte de coisa, tá bom? Um beijão pra todo mundo.